É o seguinte, dando sequência, Killer P do meu lado direito, do meu lado direito E do meu lado esquerdo, fratos Vamos que vamos DJ, quando você quiser 30 segundos, aperta o play Vai que vai Uou, uou, uou Isso mesmo, minha mente é blindada sem é abelha mesmo, vai morrer com uma ferroada uh, E tá tranquilo agora, é amarelo e preto Tipo o álbum do Tair, a referência tem avasto E não dá nada, isso mesmo, meu rima é concreta. E você eu vejo buscando ouro em pasto E aqui você não passa, agora não tá nada Já tá morto, eu vejo na minha frente só uma carcaça Que agora eu vou passar, tipo sou um ourubu, Não vai dar para o cara, falou disso Então você vai perder, vai sumir, porque aqui tá que eu tô vendo sua morte até se tomar cogumelo azul oh, E aí papai, tá na sua mão, vai deixar? Ei, ei, ei O movimento cultural que onde chega incomoda O hip hop é foda. O hip hop é, foda. é um movimento cultural onde chega incomoda O hip hop é foda, -hop é foda. Não é abelha o seu otário, se prepara É que Levi é oito caldas, punchline na sua cara Não entendeu meu mano? Eu chego te matando meu parceiro Pode me matar, eu chego te amassando Você quer me matar ou meu parceiro? Você tem que entender que nessa levada Bruno é mais ligeiro É que Levi, só que eu sou fristaleiro Você não vai me matar, eu cavo sua cova Cê não entendeu o que eu faço aqui, eu mando bem Cê tá ligado que eu chego na levada, vem Calminho, então chegar aqui e mantém Pode chamar o Ventania que nem com ele cê manda bem E o beat volta aí, eu voto junto Votando aqui agora Pra provar que você é um defunto O beat volta e essa é a improvisada Cê não entendeu porque você não rima nada Pode o meu parceiro, essa é a improvisada O beat tá falando de você na elaborada, não tá entendendo? Ô meu camarada, ele tá falando que cê só fala bota e não rima nada Ô meu amigo, então pode vir com sangue nos olhos Porque cê tá ligado, parceiro, eu tenho ódio Mas não é por causa do ódio, meu parceiro É que eu tenho sangue e tenho... Tô procurando ao pote eu tô mais ligeiro É isso aí, temos resposta do outro lado, 30 segundos Vai. E mata ele, e mata ele, e mata ele, mata ele ah, ah, ah. Então pode pá, meu mano, cê vai procurar um pódio Se for. eu tô como o te matar. só procuro ódio ah. E é isso mesmo, é necessário um pouco de sódio ah. Só pra concretizar que agora é seu óbito Tá pronto pra falar, tá tranquilo Cê tá daquele jeito, só comendo milho. Ah, eu vou falar de novo. Respeitar você, quem é tu? Me chamam de gai, mas forte no jiu E é isso, esqueci. Foda-se, cê fez anime. Eu sou mais ligeiro, mangá. Mano, sou um pouco mais sublime. E pronto pra responder. Tem oito calda, foda-se, cordei elas. Cadê você? Oh. Oh. Oh. Oh. Vocês ouviram, vocês decidem. Pela ordem de rima, barulho para Killer Bee. Oh para Prados Uou! e Lebi. Prados Uou! e Lerby está na próxima com ação.